que eu tinha esse jeito livre meu de dançar, adquirido de várias coisas que eu já fiz, de vários cursos e práticas, mas tudo foi uh, ficando lá atrás e eu tava num momento agora de necessidade de buscar esse pensar novamente sobre o que eu estava fazendo e, de certa forma, direcionar também. E, e o teu trabalho foi assim, tá chegando, tá me encantando cada vez mais, dentro dessa proposta, assim, eu via... Uma mistura, mas que tudo era necessário, tudo eu tinha que aproveitar e, e aplicar e passar de maneiras diferentes, porque são públicos diferentes, mas isso tinha que chegar nos outros, nas pessoas, nos alunos. Essa essa coisa do pensar o movimento, do, do realizar e sentir o movimento, eu tava precisando disso, porque eu tava num link assim de só aplicabilidade de técnica. Era uma, era, era uma sequência de uma técnica, uma sequência de outra técnica. Isso aí é bom para desenvolvimento desse público, desse outro público. E realmente desenvolvia mas essa coisa do parar um pouco, respirar, calmar sentir o movimento, fazer com que o aluno também perceba isso. Uh, foi bem importante, foi uma importante mudança no meu trabalho, a partir dele. Que maravilha! Que bom Tava saber... precisando falar! <risos> Tava precisando falar!